Oi, eu sou o Celso Dias da Benchmarking, seja muito bem-vindo a este canal, Vida de Propagandista, o canal mais relevante do país sobre a profissão e também sobre esse universo que é a indústria farmacêutica, então se você deseja ingressar na indústria farmacêutica ou se você já atua no setor mas quer aprimorar as habilidades, quer se desenvolver seja você um próprio propagandista mesmo ou até mesmo um gestor então aqui é o seu lugar, você é muito bem vindo e se você ainda não se inscreveu por favor se inscreva aciona o sininho aí para você não perder nenhuma novidade porque estamos começando agora a nova temporada de vídeos que são disponibilizados toda semana para você bora com a gente já se inscreveu aí então tá hoje especialmente esse conteúdo é voltado para você que é gestor tá especialmente na indústria farmacêutica mas serve para qualquer setor então se você é GD e é GE, você não pode perder este conteúdo porque eu vou te dar quatro dicas de quatro ferramentas aí que vão aumentar em muito sua produtividade no dia a dia e que muito provavelmente você ainda não conhece tá bom então vamos lá qual que é quais são essas ferramentas e qual é a primeira que eu quero deixar aí para você Trello Anota aí Trello com dois Ls. Pode pesquisar no Google e você vai ver que incrível que é essa ferramenta. e Uma das grandes vantagens do Trello é a simplicidade. Imagina aí um quadro em branco, né? É um aplicativo que pode ser usado no teu notebook ou no seu celular, você pode baixar, é gratuito, tá? E nesse aplicativo você tem a liberdade de organizar vários aí cartões, né? Com eles você você pode deixar anexado arquivos, do seu computador em geral com e compartilhar ele com o seu time tá bom e você organiza tudo da forma que você quiser então é muita liberdade para fazer e para organizar aí as ações do time imagina você colocar um plano de ação ali que pode ser usado dentro do Trello, que a equipe tem total liberdade para poder modificar opinar conversar então é muito bom porque vem substituindo aí a tradicional ferramenta que é o e-mail porque o e-mail às vezes ele tem essa funcionalidade também de atuar como um meio de comunicação ágil mas que como às vezes uma comunicação uma informação é mais relevante do que a outra e às vezes ela fica para trás a equipe se perde ali então o Trello ele vem para tornar isso tudo muito mais eficiente vale a pena experimentar a segunda ferramenta que eu quero deixar para você é o slack é tudo que o whatsapp precisaria ser no mundo corporativo tá então o slack é uma ferramenta de comunicação que vem fazendo sucesso no mundo inteiro tá? é a queridinha das startups porque realmente ela torna a comunicação muito mais produtiva, evita aí as distrações né, que o WhatsApp é especialista em causar nas nossas vidas, mistura muito né, o profissional com o pessoal e a pessoa acaba perdendo muito tempo ali. Então o Slack consegue fazer isso de uma forma muito mais inteligente, você consegue resgatar informações importantes, é muito fácil pesquisar, procurar, resgatar alguma informação importante. Vale a pena também você conferir essa ferramenta que é gratuita. A terceira ferramenta para você é onde o Web Meeting se chama Zoom.us S, né? US ali, zoom.us. Então pode pesquisar também, você vai gostar muito e eu acho realmente a admirável a capacidade de uma ferramenta como a Zoom conseguir colocar no bolso ferramentas tão aí conhecidas como Skype, Hangouts, Appear, In, entre outras. É muito mais eficiente, é muito mais estável, muito mais inteligente. Tá? Então se você precisa realizar Web Meetings ao longo aí do mês que a gente sabe que se reunir apenas presencialmente uma vez por mês com a equipe pode não ser tão suficiente assim para poder manter a equipe engajada nos seus objetivos ao longo do mês, tá bom? Então você tem essa opção que é o Zoom.us. E a última ferramenta, mas não menos importante, são os podcasts, tá? Todo celular, seja Samsung, Apple ou outro, vem geralmente com esse aplicativo nativo e que às vezes as pessoas não dão muita atenção a eles. Existe aí um outro vídeo que fala sobre isso, de um outro canal que eu admiro demais, do João Carlos Porfírio, que é também uma lenda dentro da indústria farmacêutica. Vale a pena você seguir esse cara que, e o canal dele que se chama Remédio para Crescer. tá? E eu reforço o que ele diz aqui sobre a importância do podcast para poder se atualizar, adquirir novos conhecimentos que são conteúdos riquíssimos e gratuitos disponibilizados para você e que vão fazer você crescer dentro daquele assunto que você deseja desenvolver negociação mentalidade empreendedora entre empreendedora é, resumo de livros enfim aprender inglês é né? muito eficiente para isso também fica aí, então a dica dessas quatro ferramentas e eu quero saber você já conhecia você é gestor na indústria farmacêutica já conhecia essas ferramentas tá deixa aqui nos comentários Tá, pra mim? Eu vou deixar para você na descrição desse vídeo uh, algumas sugestões de podcasts, tá? o link para você encontrar essas ferramentas de uma forma fácil. E se você gostou, não deixe de comentar, não deixe de compartilhar com os seu, seus conhecidos e eu desejo muito saber de você o que você achou desse conteúdo, tá bom? E eu te vejo no próximo vídeo. Sucesso para você!